produzir vidas mais dignas, que desemboca em um pouco mais de saúde mental para a nossa existência, né? Porque tudo está ligado, né, gente? Nada está separado. Embora vivamos um tempo, né, num regime onde a colonialidade, essas coisas se separam. E, e esse é o ponto da questão, né? A gente sabe que não separa o nosso corpo, a nossa existência, sabe que não se separa, mas há uma, uma ação recorrente e contínua é, de separação. Né? Então, é um jogo de forças. Aí, né? A vida ela é um jogo de forças e está aí posto um jogo de força muito perverso. A colonialidade nos coloca um jogo de força muito perverso, muito dolorido, é, de aniquilação da vida, do que pode uma vida, né? em sua plena dignidade. assim. Inclusive, instaura a morte, né? enquanto uma, não enquanto uma, uma, um processo da vida, mas um fim, como um fim. Né? Isso tem a ver também com o tempo colonial, né? O que na colonialidade se tem por vida, inclusive separar o humano do, do, da suposta natureza, né? Todos esses jogos eles são muito perversos, assim. Enfim, é, e aí eu escolho.